Hum, tudo bem, hum. tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Opa, Como estão as bem. coisas? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Que bom, ó. com o olhar tranquilo, tudo fica mais tranquilo, não é verdade? É verdade. Ele fica, pelo menos, gracioso. Pelo menos, com o olhar mais gracioso, tudo fica mais gracioso. <risos> com o olhar mais tranquilo, tudo fica tranquilo. É verdade. A maneira de olhar muda o que se olha. Graças a Deus. É, graças a Deus. Muito bom. Cuxa milagres são. e milagres, lição 169. Pela graça vivo, pela graça sou liberado. Graças a Deus. Ah, é verdade, graças a Deus. Se dá graça... Graças, se dá graças a Deus, é. É a graça de Deus. É, é, porque a primeira sentença é justamente essa. A graça, a graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. Graças é a, a Deus. É a aspiração mais elevada do mundo, pois nos conduz para além do mundo inteiramente. Por quê, pastor? A graça de Deus te conduz para além de todos os mundos, meu mundo, seu mundo, as diferentes esferas das nossas perspectivas quando estamos olhando com tranquilidade ou graciosidade né? ou com várias habilidades juntos, né? A graça de Deus faz a gente olhar, hein, perceber o que não percebia. Acham? É o milagre da alteração da perspectiva. É Acham? Ela está depois do aprendizado. No entanto, constitui a meta do aprendizado. Mas a graça não pode vir até que a mente se prepare para a verdadeira aceitação. perceba a Deus. Exatamente o que eu disse. Até parece que eu entendo. A graça vem a ser instantaneamente inevitável naqueles que tiverem preparado uma mesa em que ela possa ser gentilmente colocada e recebida voluntariamente um altar limpo e santo para a dádiva a mesa é uma metáfora para as coisas que você administra características comportamento gostos maneiras entendeu um entendo a graça é a aceitação do amor de Deus Dentro de um mundo de aparente ódio e medo. Unicamente pela graça, o ódio e o medo se vão, pois a graça apresenta um estado tão oposto a tudo que o mundo contém, que aqueles cujas mentes são iluminadas pela dádiva da graça não podem acreditar que o mundo do medo seja real. A graça não é aprendida. O passo final tem que ir além de todo aprendizado. A graça não é a meta que esse curso aspira a atingir, mas nos preparamos para a graça já que a mente aberta pode ouvir o chamado para o despertar. Não está hermeticamente fechada contra a voz de Deus. Veio a estar ciente de que há coisas que não sabe e, assim, Está pronta para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. Graças a Deus. Talvez pareça que contradizemos a nossa declaração de que a revelação do pai e do filho como um só já foi estabelecida. Mas também dissemos que a mente determina quando será esse momento e já o determinou. Insistimos, porém, que dês testemunho do verbo de Deus para apressar a experiência da verdade e acelerar o seu advento a todas as mentes que reconhecem os efeitos da verdade em ti. É, é, o que é dar testemunho do, ver do verbo de Deus para apressar a experiência da verdade? Sabe quando você está vendo uma coisa e você está vendo com leveza e começa a perceber coisas que você não percebia antes? Sim. Porque às vezes você está meio prata, pra, Sim. É isso. Estar em estado de graça é ver o, é o verbo de Deus. É ver com total potencial ao seu grau de consciência. Aí você está você expressando em sua, em sua expressão máxima, seu jeito máximo. Isso daí faz você ter, ter total controle administrativo das coisas que você gosta ou não, sabe? É isso aí. Ah, entendi. Sim, porque você não está separado. É. Aí tudo funciona bem. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é. E no que Ele é, Ele abrange todas as coisas. Não há mente que contenha algo que não seja Ele. Dizemos Deus é, e então deixamos de falar, pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Não há lábios para pronunciá-las, e nenhuma parte da mente é distinta o suficiente para sentir que agora está ciente de algo que não seja ela mesma. Ela se uniu à sua fonte, e, como a própria fonte, meramente é. Não podemos falar, escrever ou mesmo pensar sobre isso de modo algum. Vem a cada mente quando o reconhecimento total de que a sua vontade, a vontade de Deus, tiver sido completamente dado e completamente recebido. Isso devolve a mente ao presente infinito, em que nem o passado nem o futuro podem ser concebidos. Está além da salvação depois de todo o pensamento de tempo, de perdão e da santa face de Cristo. O Filho de Deus meramente desapareceu em seu Pai, assim como seu Pai nele. O mundo absolutamente nunca foi. A eternidade permanece um estado constante. Graças a Deus. Graças a Deus. José, mas o ser como individualidade em vivências não desaparece, certo? Ele apenas. Ah, ele apenas. Ele tem a experiência da, da experiência em eternidade? Mas a eternidade é a habilidade de desaparecer? Entendi, eu Por que Por quê? Porque. A impermanência é o que faz de você eterna. A mudança. Ah, entendi, sim, a mudança, exato. Entendi, entendi. Porque se você fica presa a características, maneiras e, e, e forma, você morre. Entende? Não acha, não? Entendo. Graças a Deus, graças a Deus. Entendo, porque de outra forma você não morre, você apenas, é, apenas, você ah, muda, muda. É. Sim. Graças a Deus. Entendi, como se fôssemos mudinhas da planta Deus. Exatamente. Isso está além da experiência que tentamos apressar. Entretanto, o perdão, ensinado e aprendido, traz consigo as experiências que dão testemunho de que está próximo o momento em que a própria mente determinou abandonar tudo, menos isso. Nós não o apressamos, pois o que então vais oferecer estava oculto daquele que ensina o que significa o perdão graças a Deus todo aprendizado já estava na sua mente realizado e completo ele reconheceu tudo que o tempo contém e o deu a todas as mentes para que cada uma pudesse determinar de um ponto em que o tempo estava acabado quando estaria liberada para a revelação e a eternidade já repetimos várias vezes antes que apenas fazes uma jornada que já terminou. Pois a unicidade tem que estar aqui. Qualquer que seja o momento que a mente tenha estabelecido para a revelação, ele é inteiramente irrelevante para o que tem que ser um estado constante, para sempre como sempre foi, permanecendo para sempre como é agora. Nós apenas aceitamos o papel há muito tempo designado e reconhecido plenamente como já tem sido realizado com perfeição por aquele que escreveu o roteiro da salvação em nome do seu Criador e em nome do Filho do seu Criador. Não há mais necessidade de esclarecer o que ninguém no mundo pode compreender. Quando vem a revelação da tua unicidade... Ela será conhecida e inteiramente compreendida. Agora temos um trabalho a fazer, pois aqueles que estão no tempo podem falar das coisas que estão além e escutar as palavras que explicam que aquilo que está por vir já passou. Mas o que podem significar as palavras para aqueles que ainda contam as horas, que amanhecem e trabalham e vão dormir de acordo com elas? Basta, então, que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. O fim terá que permanecer obscuro para ti até que seja feita a tua parte. Isso não importa, pois a tua parte ainda é aquilo de que depende todo o resto. Ao aceitares o papel que te foi designado, a salvação vem a estar um pouco mais perto de cada coração incerto, que ainda não bate sintonizado com Deus. Ah, mas, dizer qual é a... Parte de cada um. Aqui diz, basta então que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. São suas características únicas, Jean. Seu jeito de ser. E tudo que você faz já é trabalho, Jean. Um certo, santo ofício. Jean. O perdão é o tema central que, que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado e o seu resultado seguro. E agora pedimos à graça a dádiva final que a salvação pode conceder. A experiência que a graça proporciona terá fim no tempo, pois a graça prenuncia o céu, ainda que não substitua o pensamento do tempo a não ser por um breve período o intervalo basta nele são colocados os milagres para serem devolvidos por ti dos instantes santos que recebes através da graça na tua experiência a todos que veem a luz remanescente na sua face o que é a face de cristo senão a daquele que foi por um momento para a intemporalidade e trouxe, para abençoar o mundo, um claro reflexo da unidade que sentiu há apenas um instante? Como poderias, enfim, atingi-la para sempre, enquanto uma parte de ti mesmo permanece do lado de fora, sem saber, sem despertar e precisando de ti como testemunha da verdade? Ser grato por retornar, assim como ficaste contente em ir por um instante e aceitar as dádivas que a graça te proveu. Tuas carregas de volta para ti mesmo. E a revelação não está muito atrás. A sua vinda está assegurada. Pedimos a graça e a experiência que vem da graça. Damos as boas-vindas à liberação que ela oferece a todos. Não pedimos o que não pode ser pedido. Não olhamos para o que está além do que a graça pode dar. Pois isso podemos dar na graça que nos foi dada. A meta do nosso aprendizado de hoje não excede essa oração. No entanto, no mundo, o que poderia ser, mais do que aquilo que pedimos neste dia, aquele que dá a graça que pedimos, como ela lhe foi dada? Pela graça vivo, pela graça sou liberado. Pela graça dou, pela graça vou liberar. Amém. Deixa eu ver. Graças a Deus. Graças a Deus. Como dizer o contrário, ó? Sim. De graça vivo também, ó. Sim, de graça vivo, de graça recebo. É... Sim, é a graça de Deus, de graça vivo. E Puxar da graça, alma. Pela graça sou liberado. Graças a Deus, graças a Deus. É isso, ó. Muito bom para você. Passam. Gratidão.